Muita gente tem essa dúvida, né, de quantos metros uma teleobjetiva consegue chegar E eu vou fazer um breve comparativo com a lente do kit, que é a 18-55 Com a 75-300 e vocês vão ficar muito impressionados Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um cara ali A gente vai usar ele como modelo hoje É, mesmo em 55mm acabou ficando um pouquinho longe. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficaria na 75 300 e acho que vocês vão gostar do resultado final. Bem mais perto, né mesmo? Lembrando que essa daqui é uma lente EF, então ela consegue funcionar em todas as linhas digitais Single Lens Reflex ou também conhecidas como DSLRs da Canon, é a 75 300